Aleluia! Deus está hoje tirando todos os impedimentos do meio dos teus caminhos, da tua vida... e te entregando uma grande vitória para você, sim... Aleluia, porque quantas das vezes você tem caminhado... você tem projetado, você tem até lutado... até se esforçado... mas parece que você não consegue sair do lugar... parece que você não chega a lugar nenhum... Aleluia, glória a Deus... isso é impedimentos que estavam diante de você... obstáculos espirituais querendo impedir de você ir avante... querendo impedir de você conquistar... de você alcançar a tua vitória... Aleluia, glória a Deus mas Deus hoje está jogando toda a muralha para terra, Deus hoje está tirando todos os impedimentos, dos teus caminhos da tua frente e abrindo este mar para você passar, Deus está trabalhando por você, Deus pereja por você, pelas tuas causas, aleluia esta pereja não é tua, mas é a do vosso Deus, é Ele que pereja por você e te entrega a vitória, e Deus já está mandando aí algo lindo para você Deus já está mandando algo grandioso na bacia de cantarás para a tua vida vai te alegrar, você vai voltar a sorrir, Deus está mandando um grande presente para você, aleluia, todos os obstáculos estão caindo por terra, a palavra de Deus vai nos dizer lá em Daniel, Daniel orava constantemente de manhã, de tarde, de noite por uma vitória, por uma bênção, mas ali os demônios estavam impedindo de Daniel alcançar a vitória, até que um dia Deus mandou o arcanjo Miguel poderoso para despedaçar com toda a potestade maligna e jogou esse impedimento para o terra e deu vitória a Daniel, Daniel alcançou a vitória e assim é com você, Deus está tirando todo espinho, embaraço, atrapalho dos teus caminhos da tua frente e te entregando a tua vitória, a tua benção está chegando hoje na sua vida aquele milagre que você pediu a Deus eu profetizo está chegando hoje para você aleluia, Deus fará na tua vida coisas lindas aleluia, olha para cá, Deus está falando com alguém aqui neste vídeo, você tem projetado, você tem lutado até mesmo sim, você tem tentado, mas você parece que não consegue chegar a lugar nenhum, não consegue passar daquele limite, mas Deus manda te dizer assim, tu vai prosperar, tu vai conquistar sim, tu vai, aleluia, ser próximo, bem sucedido em todas as áreas da sua vida, porque Deus determinou a tua vitória, Deus te ungiu para vencer, você não é qualquer um, você não é filho bastardo, você é filho de um Deus poderoso, dono do ouro e da prata que tem poder para te honrar, te abençoar e Deus vai te colocar num lugar de honra Deus vai te colocar em lugares elevado, Deus vai alargar as tuas tendas e te prosperar, você vai se alegrar, há quanto tempo você tem andado triste, desanimado, pensando até em desistir e parar porque você não consegue chegar a lugar nenhum, mas o Senhor te diz, não pare, não desista. aleluia, glória a Deus, porque a benção já está perto de você sim, milagre vai acontecer na sua vida, é inevitável tem que acontecer e vai acontecer porque é Deus que determinou E é Deus que está trabalhando por você Não é homem, aleluia, que vai te dar vitória Mas é o teu Deus poderoso, aleluia, glória a Deus Que está trabalhando, agindo E entregando a tua vitória nas tuas mãos Tu vai ser surpreendida tu vai ser surpreendido com algo maravilhoso, grande, extraordinário que Deus fará na sua vida, é algo sobrenatural, é algo que você não está contemplando agora, mas tu vai contemplar lá na frente, não está perdido, os espinhos estão saindo dos teus caminhos, os atrapalhos, os impedimentos, aleluia, glória a Deus, tudo que estava talvez tentando de amarrar os teus pés, impedir de você alcançar a vitória, está caindo por terra, diz o Senhor, porque nenhuma... Aleluia, glória a Deus Nenhuma ferramenta contrária do inimigo Vai prevalecer contra você Mas está caindo por terra E Deus hoje te dá a vitória Deus te levanta hoje E Deus te chamou para vencer Para conquistar a terra prometida Tu vai tomar posse Aquilo que é teu por direito Ninguém vai atrapalhar Ninguém vai impedir de você conquistar O Senhor está te entregando Uma grande vitória hoje Aleluia, glória a Deus Escreva aqui embaixo nos comentários Eu creio que Deus está tirando Todo atrapalho dos meus caminhos A partir de hoje Eu creio que Deus está tirando Toda a amarração dos meus caminhos e eu vou conquistar, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo. Escreva aqui embaixo e Deus o abençoe. Até o próximo vídeo. No nome de Jesus.